Vemos aqui a porta, o cemitério. Vê lá, nossa Senhora do Pimente fica aqui, aqui no cemitério. Por aqui por o pessoal, para você, olha que a anda cá, minha santinha. Que isto é pessoal arrojo, isto é pessoal da montanha. E mesmo quando morrem, estou aí mais inteiro do que outras pessoas. Isto é o ar da montanha, isto é o ar bom. As pessoas aqui por vivem todos até os anos Estás bem à vontade. Olha, também tem aqui. pira meia Estamos ali. Vamos dizer-lhes. Vamos ver o que temos ali. E desvios, pacas. Nossa Senhora do Penedo. Olha, na tirar rochas, estamos aqui. Estamos ali. Vamos ali, zona de escalada. É pa, até fazem aqui escalada. Vê lá, Lucília. A igreja ali em cima, assim de pneu, porque viemos para parte de cima logo. Vamos para a parte de cima. Nesta área é, é festejo? É tipo uma com... Sim, é isso mesmo. É pá, esta música não é mais. Não podemos estar aqui com música. Afastar, afastar. Vai, vai ali. Afastar da música, senão é. ainda vamos aqui um Olha copyright. A Santa. Ainda vamos aqui com o copyright. É. Porta Santa. É igreja. Olha, Não, não estás a dizer stop. stop. É para ir para aquele lado. Ah, não tens de infringir. Não, é lá! Um Até isto é uma coisa importante. Mas quer como se é queres ver é? qual é a tua sorte? Vieste para a parte de cima da igreja. A parte que que é engraçada para ver. Vai ver o que é que isto te lembra. O que é que esta igreja vais vai te lembrar? Quando é agora ali, vais ver o que é que esta igreja vais vai te lembrar. lembrar lá o de Braga. É! é. é. é. é Sabe daqui que consegues ver isso? estou na sua Ora, ah, viste? Como sabes? É, é quase tipo uma réplica do meu Jesus de Braga. Aí, olha lá. Vamos ver. Ainda não vou ser isso. Não, ficas aqui. Tu vais ser isso? Uh, não sei, gringo. Que... Gostava de Opa, Deixa-te merda. Não, temos que ver. Tem, mande deixa para ver como é que é lá de baixo. Não, chega já. Não, vamos lá ver dentro o que é que se passa lá dentro. Conseguimos entrar lá dentro? Onde é que Nossa senhora, aqui. Não sei se do bonito E festa. Tem Tem celebração. Não vamos nos incomodar. Mas, não, assim, e, fazem, e fazem aqui que vem ainda pergunta onde é que está o padre então, o padre está na festa <risos> o padre está na festa ah maroto olha yeah. aqui aqui, aqui, aqui, aqui fazem faz escalada já viste ali fazem escalada estavam ali a dizer que faziam escalada olha ali que é numa fonte de água natural mas deve ser é boa Andar aqui bem nesta aguinha árvore 2022 Neves. É uma escultura qualquer não sei o que escultura é que é é a aguinha natural é é complicado ver, toca uma mão Mas nota-se logo a frescura Nossa Senhora do Penedo É que é isto? A escultura da árvore ah. A escultura da árvore Fizeram? Ok E ali uma carreira de cascata Vamos ver? uma cascatazinha, vamos lá ver a cascata a ver se não aqui Ai. é por já estou aqui agarrado estou aqui agarrado aqui já, ah já está já me soltei Pega um bocadinho. Vamos ver se nós aqui. Olha Bonito. As aqui bastante. Carrega bastante. é bonita, não é bonita aqui a cascata, tem aqui os tubos que levam água para baixo, deve ser para beber, deve estar com coisa lá em baixo vamos é por aqui, vamos é por ali, ainda não dentro do planeta fica ali, vamos ver, E a cascata fica ali, já tínhamos ali a ver, agora tínhamos lá abaixo ver, está a começar a chover, Aqui está a árvore do artista. Antes da chuva, parece um bom Jesus de Braga. Parece é é ah, é, é? mesmo semelhante ao é bom Braga. Vamos ver aqui o santozinho, muito bom, muito engraçado. Oh, está rindo, a <risos> a Luciana está furibunda, está furibunda. Olha, temos ali música, música é o festejo aqui do centro. Ah, está a dizer que já foi? Já foi, mas pelo menos, não, pelo menos ali no cartaz não estava a dizer isso Estava a dizer para aí que dia Foi mas, ontem é que foi Pode ter sido uma parte, mas estava ali que aquilo durava até mais tempo está a durar até a mesma aí é? Está bem pronto Vamos a ver a igreja lá em cima ah. Peço boas de Braga é ah. com a limpeza Com a limpeza? Pois Este aqui já está mais... Quase parece mais antigo Aumento de manutenção Vamos a ver Vou ver, Vamos ver peças bons dos dragas. Aí temos aqui churos também. Aí está a força, daquele lado. Escolho as coisas muito, muito sinceras. Abre a caixa da bela. Obrigada. Não está aqui de medo, meu. Queremos dois chuvis. Daqueles ou daqueles? Queres também? Sim, pode ser. Quantos? Três. Quanto é que é? Três? Três euros? É hum? Para um? Ah. me ah, era Chega, não podes comer muitos outros. Pois? Até é hum. Ah, um, um que é bem. Hum? Obrigada. Obrigada, eu? Vamos para cima? depois o Está a começar a Vamos ver, vamos. É por aqui, que por a por aqui, por cima? Por aqui. É? Por aqui. É. Dá. Dá. Dá. Dá. Dá. Dá. Dá. Vem comer aqui as farturazinhas... É. não do Esteve-se agora de verão! Verão? Não todos... no inverno? <risos> no inverno! estamos em setembro! Tem vador e tudo! Estamos no inverno e vai chovendo! É. Aqui é a porta! Aqui é a porta para o cemitério! Mas os já não estão doentes ah, Ninguém está doente? Não também mim se 10 veios tudo curado bem, Até abençoados Ah cacete É como lá na vila Têm lá colegas minhas trepanheta Levo a semana inteira Dá ele tudo, vem a quinta-feira Vão para o bairro já não dá nada Então é um milagre Quando as esta-feira chegam lá Custa-se andar lá a começa a dizer que elas mexerem as mãos Ninguém mexe as mãos A Ribeira está seca, está se batendo em forte Mas é o erro. É é é. Pois deve ser não, não para Esperada beirada com dois meus carros. Não é lá assim. que esta só tem um corpo. Só consegue ouvir demais. E vai atrás, leva.